Aí, pessoal beleza francesinha de Casa legista pessoal correria tá tão grande aqui que não dá nem tempo de fazer a Barbie rapaz tá feita parecendo um mendigo pessoal depois de terminar o banheiro social imagens aí para vocês Banheiro social terminado né agora a gente vai fazer aqui ó banheiro do casal tá que é, é o banheiro principal né e pessoal diferente lá do banheiro social que a gente fez as duas paredes, primeiro, né? Fez essa parede, essa, depois soltou, impermeabilizou, soltou o chão, depois subiu as outras duas. Aqui a gente vai fazer diferente. Aqui a primeira etapa foi impermeabilizar, conforme vocês podem ver aqui. A gente impermeabilizou primeiro, três demãos de impermeabilizante Tecplus quartzolite mãos cruzadas, tá? É, agora a gente vai soltar o piso, porque com o piso, pessoal, já colocado, você sabe exatamente o alinhamento das paredes. Então a gente vai soltar o piso, depois vai soltar as paredes. Então vai acompanhando aí, a gente vai passando passo a passo para vocês aí depois, beleza? É isso aí pessoal, tem várias formas de fazer. É, é, envelopamento, chão e parede. Você pode fazer duas paredes primeiro, soltar o chão. Você pode fazer as quatro paredes e soltar o chão depois, mas aí você corre o risco de... Se sair um milímetrozinho fora você já perde o alinhamento, então eu prefiro sempre é, ir pela segurança... E tem o um jeito mais fácil de todos, que é esse aqui que a gente está mostrando para vocês nesse banheiro, que é fazer o chão primeiro, protege o chão, papela ele e depois só sobe as paredes para cima, beleza? E já sabe, quer aprender essas técnicas todas que eu tô ensinando aqui? Entra no nosso curso O Azulejista. São mais de 130 aulas com todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia há 25 anos nessa profissão maravilhosa, que dá muita grana se você quer aprender uma profissão na construção civil que é rentável, que é, é bacana, é azulejista Nosso curso vai te ensinar tudo o que você precisa É só clicar no link aí embaixo, beleza? Fui!